Fala, galerinha do mundo Steel Frame. Helena, passando por aqui, da do gesso pra gente continuar a apresentação da nossa casa e como é que tá o andamento delas. Vamos ver, vamos ver como é que tá. Eu tô aqui pra falar agora da laje de caixa d'água. É um negócio que as pessoas super perguntam. Ah, Helena, Steel Frame pode ser laje, quanto que aguenta uma laje? Cara, eu fiz uma solução que super simples, tá? De laje, pra vocês verem. Super simples mesmo, sem complicação. E é uma laje que aguenta fácil. Uma caixa de mil litros de água, olha só. Não botei mil litros porque não coube na altura do telhado também não precisa aqui, né? Porque só tem muita água natural direto que bombeia. A caixa eu, eu botei pra enfeite, tá? Pra vocês verem que dá. E também que o pessoal da Brasilite foi super legal e mandou a caixa d'água pra gente usar de enfeite. E é uma caixa bonitinha de 300 litros é fofa demais. vou mostrar pra vocês, vou subir aquela a laje e vou mostrar pra vocês o quão rígido eu for. Mostrar a estrutura por debaixo também e mostrar a solução que a gente usou o painel Masterboard. Cara, é uma placa muito legal pra piso. ela é meio pesada assim de carregar. Mas é super, super, hiper, mega resistente. Eu muito, muito recomendo pra vocês. Vamos dar uma olhada? Então, ó, que legal. O painel Masterboard, pra vocês entenderem por que eu falo que ele é super resistente, aqui é um miolo em madeira estrutural, tá vendo? Ele é grossão. Esse é o painel Masterboard de 40. Aqui a gente tem uma chapa cementícia de 4. E aqui a gente tem uma outra chapa cementícia de 4. E aí, ó... Ele é super rígido, vocês estão vendo? E o que, que a gente fez aqui pra vocês entenderem? A gente marcou a tampa da caixa d'água, vocês estão vendo? Aqui no chão pra caber ela direitinho, bonitinha. E a gente não botar os piquetes aqui, ó. Esses são os nossos piquetes que ajudam na estruturação do telhado. Só pra vocês entenderem, a otimização de obra é... Eu não preciso de perfis novos para fazer isso aqui. Eu posso usar perfis antigos, de escora, tanto faz. Não tem nenhum tipo de problema para poder fazer nossa laje. Aqui tá é o que tá nossa laje. O pessoal esqueceu os parafusinhos, já tá com o poeiro, faz parte. Depois a gente limpa ela bonitinho. Aqui tem essa rida, né, da caixa d'água, Tem 310 litros, depois a gente enche, e olha que legal, é importante você pensar sempre nesse espaço daqui, ó, pra você conseguir abrir a tampa da caixa d'água, várias pessoas esquecem disso, tá? Então gente, tô aqui já na escadinha, ó, na nossa laje, nossa mini caixa d'água fofinha, bonitinha, fofinha, né? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá o chãozinho da nossa laje, vamos ver. Eu tenho que tomar cuidado para não cair da escada, mas daqui a pouco eu tô sentada aqui para ver com vocês, vamos lá. Então, a laje aqui por baixo, qual foi a solução que a gente adotou, né? A gente usou montante duplo, vocês estão vendo, enrijecido. Então eles têm montantes aqui, ó, duplos e eles são parafusados em costura, tá? Para cada quadradinho desse, a gente tem três parafusinhos desalinhados. Isso faz os, os montantes trabalharem em conjuntos, tá? E aí aqui a gente tem uma veiguinha de porta, que é, esse é o nosso banheiro, né? Vocês estão vendo? Que legal. E a nossa lata aqui pra cima, esse é o nosso outro quarto. E o painel master tá aqui em cima. Vou agora ali em cima mostrar pra vocês como é que ficou a nossa caixa. Então, pronto, eu tô aqui na minha caixa d'água, vocês estão vendo? Tá aí eu sentadinha. Essa é uma boa altura pra você fazer projeto e deixar que a pessoa que precisa fazer manutenção. Caixa d'água ali atrás, bonitinha. Ela é comprida, eu acho bom você deixar sempre lá de caixa d'água comprida, para as pras pessoas poderem ter acesso depois de fazer manutenção. Botar bomba, sei lá, que você quiser botar aqui em cima se coloca em telhado normalmente. O que as pessoas botam em telhado? O que, que você bota aqui, ó, em laje de caixa d'água de telhado? Além da caixa d'água e da bomba e aquele negócio pra abrir a caixa d'água, eu esqueci. que é marrom e é laranja? Vocês lembram o nome do negócio? Eu esqueci. Tá, e aí é isso aqui. Super rígida, como eu falei. Vou mostrar pra vocês. Ela não sacode nem um pouquinho. Tá vendo? Tô aqui, sentadinha. Nem mexe, gente. Não faz nem barulho, ó. Nem barulho, nem range. Você pode pular, pular, pular, pular. Pode encher a caixa d'água que não tem problema, tá? Laje de steel frame super resistente com painel masterboard. Então, nossa senhora, vocês não têm noção. Então, pessoal, essa é a minha laje da caixa d'água. Como eu falei, ela ficou maravilhosa. Esse vão aqui, pra vocês terem uma ideia, é um vão de 1,20m, tá? Então você vê que é um vão super saudável, tranquilo pra caixa d'água, não tem problema. Se inscreva no canal, curta, deixa seu comentário. Dama do gesso no mundo do steel frame. Montando uma casa aqui, Helena na Roça, especial de do Alferes. Espero vocês, espero que vocês curtam. E próximo episódio eu vou estar mostrando pra vocês sobre membrana de vapor. Você sabe pra que serve? Como é que usa os detalhes de instalação? Vou mostrar pra vocês como é que funciona e aí, o que, que vocês acham. Vamos lá, espero vocês. Beijinhos, tchau, tchau.